Olá, seja bem-vindo ao Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Neste programa você confere uma entrevista sobre os desafios que a mulher enfrenta no mercado de trabalho. As mulheres são maioria né, da população brasileira, é, avançou muito o acesso das mulheres às profissões. Construtoras são condenadas após morte de trabalhador. Quando a gente localiza questões irregulares nessa seara, a gente atua com um pouco mais de rigor. No quadro a é direito, a dúvida é sobre transferência do empregado para uma outra cidade. E ainda temos a decisão, um quadro novo que destaca as principais decisões da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Como a gente sabe, o trabalho na construção civil demanda muito esforço, mas não é só isso. É preciso ter cuidado redobrado, já que muitas funções são também perigosas. Em Várzea Grande, um consórcio de construtoras foi condenado em R$ 300 mil reais por dano moral coletivo após a morte de um trabalhador. Eles já tinham sido autuados mais de 60 vezes por não cumprirem as normas de segurança. Acompanhe na reportagem da Júlia Correia. Na batida de um martelo, no manuseio de um guindaste e em muitas outras situações em um canteiro de obras, o perigo sempre acompanha o serviço. A regra então é estar protegido. E na construção civil, o empregador e empregado devem ficar atentos às normas de segurança e o uso de equipamentos de proteção individual. Um simples detalhe deixado de lado pode custar uma vida. Todas as empresas, sejam ela pública, privada, onde tenha Empregado registrado em carteira assinada, a empresa já é obrigada a implantar essas medidas protetivas. Sejam elas coletivas, como a gente viu no decorrer aí da entrevista, são os guarda-corpo, linha de vida, vai vir as próximas que são bandejões, que ainda não está na etapa de instalação, mas vai ser instalado. Assim como as medidas individuais que são os conhecidos como os EPIs, equipamentos de proteção individual, que é uma norma também regida pela legislação, a NR6, que se aplica aqui dentro do canteiro de obra. Mesmo com um risco tão alto de acidentes e tragédias, nem sempre as regras são obedecidas. O Brasil ocupa o quarto lugar no ranking mundial em ocorrências de acidentes do trabalho. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, a OITI, são 700 mil registros de acidentes por ano e a construção civil aparece no topo da lista. Ao longo do tempo, a gente fiscaliza várias vezes as mesmas empresas porque elas têm várias obras. Então a gente vai no canteiro de obra, pouco tempo depois visita outro ou visita várias vezes o mesmo canteiro de obra e algumas vezes, infelizmente, a gente encontra... As mesmas infrações, ou seja, o Ministério do Trabalho foi lá, fiscalizou, notificou e até autuou a empresa em determinada irregularidade. Quando a gente retorna, achamos de novo a mesa. A empresa entra em reincidência. A multa é dobrada e tudo, mas não é essa a questão. O que a gente quer é quando a Auditoria e o Fiscal do Trabalho vá até um canteiro de obra, nesse caso, e verifique uma irregularidade, que a empresa adeque e corrija isso. O Ministério Público do Trabalho também está atento. A proteção à saúde e segurança do trabalhador é uma das prioridades da atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, quando a gente identifica, quando a gente localiza questões irregulares nessa seara, a gente atua com um pouco mais de rigor, porque é uma coisa muito grave, como nesse caso mesmo que gerou um acidente fatal. O Procurador do Trabalho se refere a uma ação civil pública ajuizada na Justiça Trabalhista contra um consórcio de construtoras. Elas foram autuadas mais de 60 vezes desde 2013 por infringir as normas de segurança. Em uma delas, um mestre de obras morreu após cair de um prédio em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Por isso que a gente propôs uma ação para que essas medidas coletivas passassem a ser adotadas e as regras específicas contra a queda de trabalhadores e demais questões da construção civil fossem observadas pela empresa. Porque a partir desse cumprimento você minimiza muito a chance de um novo acidente de trabalho. Neste caso, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso condenou o grupo a pagar uma indenização de 300 mil reais por dano moral coletivo e ainda deve cumprir uma série de obrigações para garantir a saúde e segurança dos trabalhadores. A decisão cabe recurso. E agora é hora da decisão. Um novo quadro aqui do Trabalho em Revista que destaca as decisões dos magistrados sobre os processos judiciais. Hoje, vejo o caso de uma secretária que foi dispensada por justa causa por adulterar documentos da empresa e tentou reverter a demissão na Justiça. Quem traz mais detalhes é a Sinara Álvares. Olá, Zequias. A trabalhadora era secretária de uma empresa que atua no ramo de pneus, em uma das filiais, no interior de Mato Grosso. Ela foi dispensada por justa causa, acusada de adulterar notas fiscais e recibos. O rombo seria de R$ 18 mil reais no caixa da empresa. O caso foi apurado por uma auditoria e também por um inquérito policial. Na Justiça do Trabalho, ela pediu a reversão da demissão. Isso porque, sendo demitida por justa causa, ela perderia direitos como FGTS, aviso prévio indenizado e 13o salário proporcional. Em sua defesa, ela alegou que não havia provas suficientes de que ela seria responsável pelo desvio do dinheiro. Mas a decisão da vara do trabalho de água boa manteve a decisão, entendimento, que foi mantido pela primeira turma do tribunal. O relator do processo, desembargador Edson Bueno, ressaltou que a demissão pode prejudicar a reputação do profissional. Porém, de acordo com as provas no processo... Todos os critérios foram observados e, por isso, a demissão foi mantida. E no quadro É Direito, o juiz William Ribeiro esclarece uma dúvida do Jean, que quer saber sobre a transferência do empregado de uma cidade para outra. Vamos conferir. É, gostaria de saber se o empregado pode ser transferido, mesmo que não queira. Olá, Jean. Importante a sua pergunta. A questão da transferência do empregado é tratada no artigo 469 da CLT. Esse artigo ele estabelece que, uma vez contratado em determinada localidade, o empregado ele tem direito de permanecer trabalhando nesse local. E, havendo determinação do empregador de transferência, se ele não concordar com essa transferência, ele pode exigir, diretamente em tratativa com seu empregador ou judicialmente, é, que seu empregador assim não proceda inclusive podendo implicar na rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado. Todavia, se o empregado exercer um cargo de confiança ou as funções às quais ele está vinculado implicarem numa necessidade explícita ou implícita de prestar serviços em outras localidades, o empregador pode sim determinar a transferência desse trabalhador desde que a transferência seja provisória e não definitiva. Sendo provisória essa transferência, por exemplo, por um determinado período, alguns dias, alguns meses, o empregador deve necessariamente pagar ao empregado um adicional de 25% sobre o seu salário. Portanto, espero ter esclarecido suas dúvidas com essa resposta. Muito obrigado. E você também pode participar do nosso quadro enviando uma pergunta para o e-mail comunicaçãotrp 23jusbr E agora vamos ver o que foi destaque na Justiça do Trabalho o um Giro da Semana. O Superior Tribunal do Trabalho, TST, está sob nova direção. O ministro João Batista Brito Pereira tomou posse nesta semana como presidente da Corte Superior Trabalhista e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT, para o bienio 2018-2020. Em seu discurso de posse, o magistrado afirmou que sua gestão terá como principais marcas o desenvolvimento do direito do trabalho e o fortalecimento do judiciário trabalhista. O ministro Renato Paiva também foi empossado como vice-presidente do TST, além do ministro Lélio Correia no cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Estão abertas as inscrições para a segunda corrida do trabalho. O evento, que tem como tema Diga Não ao Trabalho Infantil, irá ocorrer no dia 1 de maio e tem o TRT de Mato Grosso como um dos idealizadores. A corrida terá as modalidades de 5 e 10 km, além da caminhada e prova Kids para as crianças de 2 a 13 anos. As vagas são limitadas. As inscrições, percurso e demais informações sobre a corrida podem ser obtidas no site do evento, o www.corridadotrabalho.com.br. A primeira turma do TRT de Mato Grosso manteve sentença judicial que anulou o alto de infração aplicado à empresa de Rondonópolis. A firma tinha sido autuada pelo Ministério do Trabalho por descumprir a cota legal de vagas para pessoas com deficiência. Na Justiça do Trabalho, a empresa explicou que apesar de divulgar de forma ampla as vagas de emprego em diversas datas, não apareceram candidatos interessados. O TRT manteve a anulação da multa, já que a empresa demonstrou ter procedido de forma efetiva a oferta, como se notou em vários extratos de classificados dos jornais locais. E já que estamos em março, no mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre a situação delas no mercado de trabalho. A nossa entrevistada é a presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, Jocilene Barbosa dos Santos. É logo após o intervalo.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 Estamos de volta com o trabalho em revista. A luta das mulheres por mais igualdade no mercado de trabalho avançou nas últimas décadas, mas ainda há um longo caminho a se percorrer. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com a presidente do Conselho Estadual de Direito da Mulher, Jocilene Barbosa dos Santos. Jocilene, obrigado por sua participação aqui no trabalho em revista. Eu que agradeço. Eu começo perguntando. É, para que você faça uma análise de como é o mercado hoje de trabalho e a participação da mulher nele. Ainda há muita discriminação? Sim, então, as mulheres são maioria né, da população brasileira. É, avançou muito o acesso das mulheres às profissões. Então, desde as menos remuneradas até, as que pagam um salário um pouquinho maior, mas anteriormente tidas como profissões masculinas, já há a presença da mulher. Né, mas isso não é... É, em sua maioria. Então a grande maioria das mulheres que trabalham ainda são em serviços gerais, né, ou profissões menos remuneradas né, e isso remonta mesmo a um fundamento que a gente fala de visão sexual do trabalho. As mulheres acabam tendo acesso aos trabalhos menos remunerados é, e não estão em cargos de poder, e isso quando não são impedidas de ir ao mercado de trabalho, né, por essa função social que ela tem, ainda muito relacionada à maternidade, ao trabalho doméstico. Essa questão da discriminação é histórica, né, Luciana? Sim, se a gente for é, retomar as bases dela, como eu mencionei, a divisão sexual do trabalho, ela tem sua origem lá ainda na organização primitiva né, das comunidades, quando começou a se gerar um excedente... Mudou um pouco a organização, a configuração daquelas comunidades que eram mais colaborativas, né? isso até antes mesmo da é, Idade Média, lá pelo ido da, da pré-história. E houve a substituição é, de uma, da enxada, do instrumento de trabalho né? é, mais rudimentar das mulheres, por é, um machado um pouco mais elaborado tecnicamente. É, para o trabalho dos homens e a gente situa aí essa hierarquização, essa divisão do trabalho da mulher com o trabalho do homem e o trabalho masculino em superioridade ao da mulher. E quando é que começou a mudar essa questão histórica? As mulheres passaram a brigar mais por direitos. Foi agora no século passado, né? Sim. É, lá pelos idos de 1800, né, antes da Revolução Francesa, as mulheres já começaram a se organizar mais coletivamente, porque antes disso, né, isoladamente, elas já buscavam a resistir contra essas opressões, né? E a questão da mulher no mundo do trabalho expressa muito essa desigualdade entre homens e mulheres. Então, no período aí do capitalismo é, pré-industrial, nós vamos perceber na história uma organização mais efetiva, coletiva das mulheres. E sempre constava nessa pauta é, a luta por melhores condições de trabalho, por redução de jornada, né, por salário, igual ao salário, ao salário dos homens, até culminar lá na, na referência, no marco do, da instituição do 8 de março, que também essas mulheres que foram mortas, punidas em 1909, estavam lutando exatamente por melhores condições salariais e redução da jornada de trabalho. E isso a gente veio avançando, né? na medida do passar dos anos e tivemos a cara desse feminismo que a gente tem hoje com temáticas muito diversas, né, que vão até o direito ao corpo né, da mulher, corpo, meu corpo me pertence, a questão da dimensão do trabalho, questão da luta pela pelo fim da violência contra a mulher, agora, né, no século 20, como você muito bem citou, as mulheres são é, um grupo minorizado que soube captar muito fortemente essas questões da, das desigualdades, então elas se organizaram muito nesse sentido. Né? E por isso tivemos a referência lá de 1975, instituído como o um Ano das Mulheres pela ONU, né? porque se tinha uma mobilização, uma organização com pautas feministas muito bem definidas. Né? E a gente percebe também, Justine, que dentre as categorias, né? dentre essa discriminação que há, há um grupo de mulheres que sofre mais discriminação do que outras. Né? Ah, sim. Nós não podemos deixar de mencionar o recorte, né, de, além do gênero, o recorte racial e econômico. Então a gente costuma dizer que as mulheres negras né, elas, so, elas sofrem essa tripla discriminação, gênero, racial e a situação econômica. Né? Porque se nós temos a grande maioria das mulheres nos trabalhos é, de serviços gerais, nos empregos domésticos, boa parte dessas mulheres é, ainda são mulheres negras. Então há índices que colocam que nos últimos anos as mulheres brancas passaram a ocupar mais é, serviços no campo da indústria né, e do comércio. Então deixaram um pouco os trabalhos domésticos. E interessante que também há uma uma discriminação no próprio trabalho doméstico entre homens e mulheres. Então aí a gente vê a intersecção do gênero, né, a intersecção da raça, então os homens... As mulheres ainda recebem 68% do que os homens recebem quando estamos falando de trabalho doméstico. No próprio trabalho doméstico. No México, trabalho menos, do México. sim, porque eles vão para serviços como motorista, né, jardineiro, é, e as mulheres ficam nos menos remunerados ainda, né? E é, é babá, é a limpeza propriamente dita do espaço doméstico, então a gente tem... É, essas desigualdades sendo reproduzidas né, dentro ali de um mesmo segmento de, de trabalhadores. Né, vale. E quem mais sofre nesse caso são as mulheres negras, né, que estão na ponta, da, no final da, da, dessa tabela, né? Sim. Sofre como mulher e sofre também por ser discriminada com, pela cor da sua pele, não é isso? Sim, sim. Todas as desigualdades, opressões é, de gênero, seja no âmbito do trabalho, no, na questão da violência, na posição ou não em espaços de poder, nós temos, ou teremos sempre, as mulheres negras né, em desvantagem. E aí sendo aí, um indicativo de que as políticas públicas têm que ter esse olhar, esse recorte racial, além do recorte de gênero. Essa é inclusive uma, uma pergunta que eu iria te fazer. É, como é que o Poder Público pode é, contribuir e agir para tentar mitigar esses, esses efeitos né, decorrentes dessa diferenciação de gênero e também, nesse caso, é, do cor da, pela cor da pele da mulher? Como é que o poder público pode agir com políticas públicas direcionadas à mulher? Sim, com certeza. E nós temos um exemplo elementar disso, porque o, o IPEA demonstra que houve um crescimento da renda geral dos brasileiros no período de 2004 a 2014. É, estima que era R$ 1.500 o vencimento médio, não, corrijo, R$ reais. No início da década e fechou 2014 com 1.500 ou seja, 50% pelo menos de crescimento da renda média. E é, para as mulheres negras esse crescimento foi maior ainda, foi da ordem de 70%, o que é, pode ser advindo aí de uma valorização de política no salário mínimo que a gente teve, né? mas ainda assim elas recebem 40% menos do que recebe um homem branco. As demais mulheres, né, as mulheres brancas, recebem em média, em 2015, esse é o dado 2015, 75% do que é um vencimento é, de um, do homem. E as negras, 40%. Então, um exemplo de como pode amenizar é essas políticas que visam é, fazer essa superação né, do que foi essa desigualdade histórica. Também tivemos alguns programas que citou muito a mulher como sendo ali a chefe de família, que na maioria, né 43% hoje dos lares, são chefiados por mulher, então faz justo ter políticas públicas, principalmente na questão da mulher do campo, isso foi muito interessante, que a mulher do campo passou a ter o título na terra, e aí todas as outras políticas consequentes disso, financiamento, ela pode, ela pôde ter acesso. Então isso foi muito interessante. É, até também o reconhecimento do trabalho, né, os direitos trabalho doméstico, que infelizmente é agora, recente, né? muito recente, que, infelizmente agora, nós temos o olhar de que isso pode ser prejudicado com outras políticas públicas que foram aprovadas quase que num caminho contrário, em direção contrária. Como, por exemplo, a terceirização, a reforma trabalhista que permite o trabalho intermitente, que hoje já tem dados que a maioria das que estão em trabalho intermitente são mulheres. Então, uhum. são exemplos de políticas afirmativas no sentido de superar as desigualdades, mas que não também estão asseguradas permanentemente. Então, no movimento de mulheres ou movimento feminista, a luta tem sido para o reconhecimento dessas diferenças, mas que elas não se constituam né, em desigualdades. Então, por isso, é, temos defendido muito fortemente o reconhecimento desse trabalho doméstico, uma visão diferenciada de trabalho, ele precisa ser reconhecido, ainda que ele não tenha imediatamente uma relação com a renda, né, com a mercantilização, é, precisamos do compartilhamento das tarefas domésticas, tem até né, uma convenção que precisa ser regulamentada nesse sentido, e é imprescindível a defesa do salário igual para trabalho igual, que já é uma, uma agenda, uma pauta que vem de algum tempo engraçado que essa inclusive é uma questão que está prevista na legislação, né? Mesmas funções, claro que ela tem que ser igual, mas infelizmente é uma, uma, uma situação que a gente percebe que é uma discriminação de gênero, apesar Sim. de ser algo previsto em lei. Né? Sim, e o pior é que não é reconhecido que é uma discriminação de gênero. Reconhece que as mulheres ganham menos em determinadas funções, embora tenha a mesma escolaridade, mas se acreditam isso ao capital humano dela, né? Como ela foi formada não fala diretamente da questão da escolaridade, mas também não admite que há essa discriminação. a escolha da profissão, né? mas essa escolha da profissão, será que foi escolha mesmo? Porque culturalmente ela já foi induzida né, a assumir esses tipos de funções. E é muito forte é, também nessa nova reconfiguração do trabalho né, e ao mesmo tempo uma precarização da contratação de mão de obra, que acaba é, recaindo mais sobre as mulheres, uma pauta que tem é, desafiado né, a sociedade a refletir e as mulheres dizem, se o nosso trabalho né, não é valorizado, então produzam sem nós. Então essa é um pouco a, a frase, né, o mote que vai orientar a manifestação, a mobilização de mulheres nesse 8 de março. Então a gente já vem de um movimento global que tem percebido que o capital improdutivo, mais voltado à questão... É, de, de investimento para renda né, é, financeira, sem investimento em indústria, tá ganhando força. E isso vai impactar diretamente as mulheres. As mulheres não estão muito nesse né, meio do mercado financeiro, a fin financeirização da economia. Né, e com isso elas estão sendo empurradas para serviços precarizados que têm é, dado um acúmulo de renda para determinada parcela da população. Então a gente já está alertando. Se nós não fazemos diferença nessa organização global, né, econômica e do trabalho, então produzam sem nós. Por isso que a orientação é que as mulheres façam atos de mobilizações, paralisam, atacam mesmo aquilo que é o sistema financeiro, nesse 8 de março, para chamar atenção sobre essa é, necessidade. Isso só mostra que a, a luta ainda é grande e precisa continuar. Né? Eu sei que o assunto é, é extenso e a gente tem muita coisa para falar, infelizmente o programa é curto e a gente precisa encerrar. Mas eu quero a de mão te agradecer por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do Trabalho em Revista. Tá certo. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição em nome do Conselho Estadual de Direitos da Mulher. Ok. Muito, muito obrigado, é. E assim terminamos o nosso programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT no YouTube. O endereço aparece aqui na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook, o Instagram do TRT e seguir o Tribunal também no Twitter. E assim... Ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça do Trabalho. Obrigado e até a próxima!